direto <risos> Como é que estás? Muito bem, obrigado. Ah, bem. É, estou em direto em quantas plataformas? Exatamente. Agora estamos em direto. Ah, em vez de serem em 360, agora é normal. Ai, pronto. Porque assim, de várias frentes faz-me um bocado de confusão. E ficamos um bocadinho cabeçudos outra vez, não é? Agora desta vez já não ficamos. Um bocadinho muito. Então, até é curioso. Isto foi uma experiência que eu estava a fazer há bocadinho. Enquanto estava a experimentar e, e gostei do, do tu resultado. Tu estavas-me a experimentar? Não, estava a experimentar a câmara. Ah. <risos> eu percebi que estava a experimentar. Ou estava a experimentar a câmara ah, contigo, comigo. a ver se o ângulo okay, funcionava okay. bem contigo. Exatamente. A língua portuguesa é muito traiçoeira. É, exatamente, convém ajustar. Então, o que é que estamos a fazer agora? Estamos a usar a mesma câmara que fizemos o Live 360, a diferença é que ativei apenas uma lente. Ou seja, esta câmara tem a possibilidade de poder funcionar, tipo, como uma GoPro, não é? Tem uma lente. Então, neste momento, o live que estás aqui a ver é, um, é uma transmissão normalíssima. A grande vantagem é que estamos sem fios, usa a internet o telefone e temos autonomia total. Pronto. Fantástico, não é? Se tu dizes que é fantástico, é fantástico. Pronto, podemos ir embora. Está feito. Não, não, não. Aliás, que eu tenho uma pergunta para ti, mas pode ficar bem. para o final do programa. Conta-me mais coisas. Ora, então, uh, o YouTube este mês faz 13 anos de vida, portanto, surgiu em uh, 2005. E tem surgido... A uh... sério? Não me lembro da minha vida sem YouTube. Eu também quase que não me lembro, é verdade. O mundo sem YouTube... Mesmo, não me lembro. É mesmo, é mesmo. 2005, o mundo era diferente. Muito diferente. Então, faz 13 anos, agora é em Fevereiro, e existem algumas alterações. Sim. Então, uma delas está em testes, o novo YouTube... Uh, studio, uh, que é uma interface onde nós podemos ver uh, o, o nosso canal. É uma pen do YouTube. Espetacular. Temos foi, do... aqui, uma canecazinha do YouTube, uma pen do YouTube, para ser aqui um, um evento é, temático, no... não é? Exatamente. Só falta a t-shirt do YouTube, é? Exatamente. Agora era abrir a camisa era, e a t-shirt do, do super youtuber para baixo. Então temos esta novidade, portanto, a uh, YouTube uh, Studio. Não sei se o, o Luís tem os slides que possa mostrar esta imagem. Uh, mas podem consultar em studio.youtube.com já a nova versão do YouTube. Portanto, e é, muito, é muito mais... Muito mais atrativa. A sério? Sim. sim. E com isto está também em testes uma, uma outra novidade que se chama Comunidade. É um separador no YouTube que vai permitir publicar conteúdos idênticos ao Facebook. Portanto, a ideia não é imitar o Facebook, mas é poder publicar conteúdos para além de vídeos para a comunidade. Uh, texto, imagem, etc. Isso também está em testes. Uh, uma outra novidade são os live chat replays. Isto o que é? Fazemos um direto no YouTube e depois, uh, quando fazemos um direto, vemos o chat da parte lateral. Quando termina esse direto, esse chat depois desaparece. Então, a partir de agora, vamos poder rever o direto e podemos acompanhar o movimento do chat uh, à medida que revemos este direto. Uhum. Também era uma, fun uma função importante, como demonstra aqui esta, esta imagem animada, em que é, lá nos slides também nós temos. Feito, nós temos feito muitos diretos. Nas redes sociais. É, através de redes sociais. Instagram. E Instagram. Instagram. Instagram. Pelas histórias. E que tal? Corre bem? Corre muito bem. Sim. Aliás, eu tenho uma, uma pergunta para te fazer. Dizer a 10 qual é para ti a dificuldade de tornar só nessa uma personalidade do no nosso meio do.. O quê? estou falar ao. Tornar a nossa Sónia Safira uma personalidade, uh, uh, diria, VIP do nosso país através das redes sociais. Acho, acho muito provável. Muito é não provável, é? Lá, muito fotogénica, é muito participativa. De... A minha ideia é a seguinte: ajuda-me. Pois eu acho que era bom porque acho que nós podemos aqui fazer uma. criar aqui uma, uma grande personagem. E o objetivo era o quê? Não há ninguém, até aos dias de hoje, que há quem comente, por exemplo, a Doutora Ana Bravo tem um blog de nutrição. Uh, uh, a Ion tem de tendências do, da moda. Quem fala sobre o detergente bom e mau? É o esforguel que é melhor que o outro? É uma boa questão. O aspirador que aspira de facto? São questões muito pertinentes. São, não são? Sem dúvida, sem dúvida. Vasco, sem achas dúvida. que nós temos uh, Acho que sim. Estamos Acho no caminho sim. do sucesso. Acho que sim, e ela tem a gente certa. Tem, não tem? tem exatamente. Quantas Mas... marcas não querem patrocinar ou não muitas, vão querer patrocinar muitas, só nessa vida? muita certeza, muita certeza. E com a simpatia que ela tem, então. E ela Sendo... também é de... uma coisa é certa. É que ela diz o que tem a dizer às pessoas. Portanto, não vai haver mentiras. Ah, não há aqueles comentários. Ah, tu és. Não há posts tu... patrocinados. É isso. São não é. Tu és bem? uma personalidade que pagam-te X. Não, não, o que ela vai dizer vai ser a verdade. Muito bem. Pronto, podemos continuar. Estou curioso, podemos continuar. Muito bem. Ainda bem que ninguém nos estava a ouvir. De Foi aqui uma vez. conversa. Aí. Zero a 10, O grau de dificuldade, zero. Portanto é fácil. Obrigada, além. obrigada. Muito bem. Vamos Para além do live chat, uma outra novidade são as legendas live. Ou seja, estou a fazer um live e em tempo real tenho máximo. as legendas. Para já só funciona em inglês. Ah, uh, mas, enfim, é um bom passo. Ou seja, imagina, estou... estamos a fazer um live, supondo que é em inglês, claro. Aparece a legenda em tempo real, o que é bom porque por vezes temos o som desligado por várias razões e também porque a partir do momento que está legendado, o YouTube consegue traduzir para 55 idiomas. Portanto, isto abre aqui uma possibilidade muito, muito grande, muito interessante. Gosto disso. Eu também. Uh, aliás, o Facebook já permite fazer a transcrição de um vídeo uh, gravado, permite fazer a transcrição, a legendagem em inglês, funciona muito bem. Faz também em português, que não funciona muito bem, mas... O uh, não, não, não, não reconhece tão bem as palavras, mas se for em inglês é incrível. Portanto, ele consegue legendar e traduzir para todos os idiomas a partir do inglês. E já, fa já faz isso há, há vários anos. Estava aqui a ver se tínhamos... Porque, nos não, ver? não sei se estamos a... conseguimos ver aqui os comentários, mas vamos ver. Quem nos estiver a ver em direto pelo Facebook... Uh, eu não sei se o Luís... ao oh, Luís, consegues colocar uh, no ecrã o, o direto? Está a dar uh, na minha... Penso que está na página do Facebook, não está no perfil, eu configurei para a página. Já agora vê se, se está a dar bem aí o, o, o direto. Para ver se, se Não confirma lá, Luís. Não sei se tu consegues, mas con eu, eu estou a acreditar, Luís. O Luís consegue tudo. Temos que ele aquele tempo. Ok. Novas regras de monetização. Isto interessa para quem? Youtubers. Uhum. Ou aspirantes, youtubers não diria, ou sim, ou pequenos YouTubers, ou aspirantes YouTubers, que há muita gente que quer ser YouTuber. É como muita gente quer ser blogger, está na moda. Acontece que isto exige muito trabalho, tem que ser uma paixão grande e o que nos move não deve ser o dinheiro, senão a pessoa vai desistir rápido, mas tem que sim ser a paixão, a paixão daquele assunto. Se por acaso monetizar, em excelente, tudo em tudo na vida. Está dito. É verdade. Então, novas regras. Até aqui qualquer pessoa podia monetizar, agora só a partir de mil subscritores, que no YouTube não é muito fácil, mil subscritores, já tem que ter alguma notoriedade e tem que ter 4 mil horas vistas nos últimos 12 meses. Portanto, já são, não, não são regras muito difíceis, mas já se tem que ter alguma atividade pujante. Eu até acho bem, porque tem que ser algum tipo de atividade para monetizar, para não ir com a pressa de querer ganhar dinheiro e depois vai ser uma desilusão, porque tem que ser realmente muita, muita projeção. Portanto, parece-me justo, porque na realidade, isso, abaixo de mil subscritores, abaixo disto, o, o valor que dá é, é ridículo, portanto nem vale a pena estar okay. a pensar nisso. Portanto, no fundo isto reflete a realidade, foi uma alteração. Para empresas, remarting. Remarting consiste, o um exemplo clássico, vou ao site da Booking, não compro e depois vejo os anúncios da Booking no Facebook e em todo lado, não é? Então, o YouTube também permite fazer esse remarting. Então, o que é que isto consiste? Consiste em eu fazer anúncios no YouTube, por exemplo, para pessoas que viram os meus vídeos no YouTube. Então, vamos supor, vais ao meu canal do YouTube, ah, visto um vídeo... Tenho... Viste um vídeo, alguém viu um vídeo sobre o porto canal do tema YouTube, depois... Quando alguém for fazer uma pesquisa no YouTube ou ver um vídeo, vai aparecer um vídeo relacionado, ou nas pesquisas, ou outro tipo de anúncio, uhum. só para quem viu. Ou só para subscritores, para quem subscreveu o canal, ou para públicos idênticos àqueles que viram ou subscreveram. Portanto, isto para empresas é muito bom. Anunciar no YouTube em Portugal é relativamente barato. Custa 3 cêntimos por visualização. É o CPV, custo por visualização. Portanto, se eu fizer anúncios no YouTube bem feitos, claro, tem que ser um vídeo atrativo e não como muitas grandes marcas fazem, que pegam um no anúncio de televisão e colocam no YouTube, não tem grande efeito, mas criar um anúncio personalizado e atrativo para um público que já tem uma interação comigo, ou públicos idênticos. Portanto, isto é uma boa jogada para empresas e para negócios. Está aqui uma direção ao público-alvo muito forte. Que já me conhece, que já, que já viu meus conteúdos, Sim. que gosta dos meus conteúdos, portanto, que tenho aqui a, a interação com ele, portanto, estou a propor algo mais concreto para vender. Uhum. Mas temos aqui um framework. Se o Luís conseguir uh, projetar este framework, ajuda, porque isto, no fundo, é um resumo das principais funcionalidades que o YouTube permite para empresas. Isto é muito desconhecido. Espera, Vasco. Luís, aparece ah, já está outra. a dar a Ok, está a dar a direto. Porque ele está a dizer, o computador é o mesmo. Estava aqui já, ele, ele está uma menina nestas coisas. Comprou um compra super saudáveis, ah, sim. Ah? berra o meu ouvido. Uh. E já não bebe o líquido escuro ao pequeno almoço que ele bebia? Ai, não sei. É isso eu não a... sei, só que eu não sei o que faz é que ele está. Ok. Porque isso é um vício. Ok, ele vai. Está, está em progressão. Está em progressão, está, em progressão mas está em progressão, eu gosto muito deste novo Luís. Muito bem. Ainda estou não o vi. Contigo. Vou ver se o encontro, então. Não, não, ele está igual. A ah, Sky okay. é um bocadinho mais gordo deste que ele de uma vez, mas ele começou tipo há um dia. Ok, pronto. Há um eu dia. Recebi. Eu estou a gostar do novo Luís. Muito e o direto? Está a lidar o nosso direto. Que boa qualidade. Olha que bem que nós ficamos. Está bem lindo. Eu continuo careca, portanto não há alteração. Agora vamos virar para trás. Olha o delay. Ah, tem um delay. Eu falo muito com as meus. Aí ah, ele veio ver. Aí está, ok. Olha ah, aí A imagem olha ali. está incrível. Costas direitas. Isso, ok. <risos> Live Porto Canal. Portanto, funciona muito bem, portanto, só com uma lente. Olha, é a primeira vez que eu estou a experimentar fazer isto. Transmitir com uma câmera 360 só com uma lente, sem fios. Espetacular. Já chega, não já? É? Já. Já está, já está. Estou já um, está um bocado está cansada. cansada. <risos> Muito bom. O que é que você quer? O que é que você deseja neste momento? Agora, eu desejo que o Luís coloque uh, o esquema do YouTube. É um YouTube e depois tem uma série de caixinhas à volta, se ele puder mudar ali o slide, para conseguirem mostrar. Porque isto resume. Coloque. Uh, eu lembro há cinco anos atrás, quando se começou a falar uh, do, do vídeo, do Sim. vídeo marketing para, para as empresas, na altura era YouTube, portanto não se falava ainda muito de vídeo em Facebook. Se... E lembro que numa audiência de 100 empresas, uma ou duas tinham um canal de YouTube onde publicava alguma coisa. Não é este, não, é mais à frente, é seguinte, É este, exatamente. Como isto resume é as principais Adoro as principais funções de YouTube a termos de atenção, até para quem estiver a ver, portanto, esta é uma imagem que podem guardar, porque resume tudo aquilo que podemos fazer. E, portanto, hoje em dia o cenário não mudou muito. A maioria das empresas não aproveitam YouTube. O YouTube, naturalmente, é um social media muito específico na área do vídeo, apesar de ter imensa concorrência em outras plataformas, tem o, o seu local próprio. Quando nós queremos ver vídeos, é o YouTube que vamos, vou lá e pesquiso. Quando eu pesquiso no Google por um determinado assunto, aparecem vídeos também. Portanto, é o seu motor de pesquisa e aparecem os vídeos no primeiro motor de pesquisa e tem cerca de 1.500 milhões de utilizadores por mês. Portanto, tem muita gente e, no que toca a vídeo, Não. continua a ser a principal rede, apesar de ter concorrência, mas são outro tipo de vídeos, são vídeos mais pequenos de outro tipo de vídeos noutros social media. Portanto, aqui está uma oportunidade muito boa para empresas que se querem posicionar no Google e no YouTube, para quem pesquisa, e também porque esses vídeos são muito interessantes para se utilizar no seu blog e no seu site, para ajudar a posicionar. Por exemplo, se quer no teu blog, colocas vídeos do YouTube, publicas no YouTube, depois colocas lá, ou como é que fazes? Ou é texto imagem? É texto, mas eu gostava de, de começar a trabalhar mais os vídeos, que é uma coisa mais espontânea, que tem mais a minha cara. Exatamente, eu acho que sim. E tem uma... Ou seja, ao colocar o vídeo vais conseguir estou Está cada vez pior vais conseguir reter mais a tua audiência no blog acho que sim acho que sim eu, eu, que... Se... eu não tenho dúvidas ao publicar o vídeo vais conseguir reter mais a tua audiência e... Que... e ajuda quando alguém pesquisar sobre aquele tema aquele vídeo tanto pode aparecer o vídeo como a publicação do blog malinda Molinda, o que, é que te parece a próxima coisa que nós temos agendada na quarta-feira será inversão vídeo é amanhã quarta-feira é, então, Amanhã. <risos> <Okay>. amanhã... <risos> Vamos tentar? Fazemos o vídeo? Estamos juntos, equipa! Boa! hoje <risos> é o dia das ideias, não é? Eu acho muito, não, muito, é que, muito eu, criativo eu estava hoje. deitada na Marquesa e disse Oh, Molly, estou no meu momento criativo de ideias, mas isto, isto faz-me mal. Eu não posso ter muito tempo para, para ter ideias. Senão uh, arranjas, arranjas mais trabalho ainda, não é? Sim. Arranjas mais o que fazer. O Luís está muito preocupado com o nosso tempo. Estamos, mesmo, eu tenho que me calar, estamos, mas me calar. Mesmo a queria acabar, é mais fácil. queria acabar com um falar. checklist. Dez, dez, dez Ai, pontos. É 10 pontos. É rápido. Só 10. Okay. É rápido, é 30 segundos. Então, para uh, presença profissional no canal do YouTube, primeiro, personalizar canal. Obrigada, António. António Castro, parabéns Maria Vaz. Isabel, olá. Isabel Marques, olá. Okay. Então, personalizado canal, ou seja, nós podemos colocar uma capa de miniatura e podemos ter uma grelha até as 10 playlists, okay. como numa, numa televisão por cá podemos ter uma playlist. Adicionar esquema de canal personalizado e adicionar trailer, ou seja, eu posso configurar um trailer para quando alguém visitar ter um vídeo que dou as boas-vindas para subscrever. Uh, posso validar o canal para obter mais funcionalidades. É muito frequente as empresas ou ou pessoas que tenham um canal de Youtube, não validar o canal, faz por SMS e estende as funcionalidades, vídeos mais, mais longos, diretos e muito mais funções, as miniaturas personalizadas, etc. Portanto, dica muito importante, ativar o canal, por defeito não está ativado e fica com funções muito limitadas. Um, validar, o, validar o canal é importante, adicionar imagem corporativa sobre a posição de logo, ou seja, nós podemos fazer com que apareça um logo no canto superior direito, sempre com a nossa marca, basta ativar e fica lá com o nosso branding. Um, podemos validar um site associado para poderes enviar tráfego para o teu blog, por exemplo. Tens que validar, ah. dizer, este site é meu, validas. e Então a pessoa clica no vídeo, ou no, no botãozinho no vídeo, e vai ter ao teu site para ver mais. O que é excelente para tráfego. Ou para vendas também, não é? Sim. Uh, links na descrição. É muito importante na descrição colocar um link. Tem que ter o http, http 2. Barra, barra, senão não fica clicável. Um pronome muito importante. Mais uma vez, tráfego. Ou vendas. Ou, ou... Barra, barra. É o barra você... agora fez se lembrar uma coisa que eu não posso dizer porque não tenho okay. tempo. Muito bem. Publicar vídeos do Google Fotos. O Google Fotos é uma ferramenta fantástica para fazer vídeos uh, uh, ou importar vídeos através do smartphone para o YouTube. Eu descarreguei -a para o meu telemóvel, não sei porquê. Muito bom essa aplicação, devemos falar nela outra vez. Otimizar vídeos com miniaturas personalizadas, chamado, chamado thumbnail ou a capa do vídeo Sim. personalizada, muito atrativa, que pode ser criada no Canva, uma descrição atrativa, um bom título e palavras-chave relacionadas para aparecer nas pesquisas e, por fim, criar playlists, listas de produção e colocar os vídeos no blog ou no site ajuda a posicioná-los. E assim temos aqui uma lista de 10 pontos importantes para o YouTube. Já agora... Tu, que também colaboraste para a ideia, podias amanhã vir connosco e fazias isso tudo, para nós já se tem impacto muito... ou não. Teria muito gosto, mas amanhã não me é possível. Fica, <risos> Fica com a câmara Molly, para amanhã gravarmos. Eu venho buscá-lo depois, na próxima edição, na próxima rubrica. É, não é? Pois podes vir buscar exatamente. na próxima. Já veio buscar na próxima. Está a dizer em direto, só tirar. Nós vamos fazer um vídeo em direto no YouTube. Tem, ela tem um telefone fantástico por que cá fica, fica com uma imagem muito melhor que aquela câmara, porque querem é que quer é as condições reunidas. Estás sempre a descartar, não é? Porque aqui, dás as ideias e depois olha, a aula que se faz tarde! Na, na próxima rubrica podemos fazer isso também. Não digas isso! Estou a dizer estamos em direto e tu. Pronto. Vou acreditar por falar em imagens. Quem tem uma imagem sempre.